Veja, uma agenda conjunta com Sociedade Civil, com as, com as Conasemes, mostra o compartilhamento das ações. Isso é importante porque você vai fazer uma capilaridade. São os, nos municípios e nos estados onde as ações vão ser efetivadas. A, a efetividade das ações se dará com essa importância e com esse relacionamento entre estados, municípios e governo federal. E o, e a, e o acompanhamento da sociedade civil no sentido de que você tem que priorizar o pré-natal, fazer a consulta geralmente no primeiro trimestre da gestação, para que você possa fazer um diagnóstico precoce e um tratamento adequado.